Vou colocar nas cartas aqui Obizé, um, acha o Coringa que está nessas quatro cartas, somente o Coringa. Já achou o coringa? Achou ele de novo? Já achou? Agora ele vai para lá de novo. Eu vou fazer a modificação. É modificação aqui. Eu voltei, estou rumando aqui. Eu troquei as cartas dos lugares. Vou chamar ele. Pobre, Zé Ele tá vindo aí de novo. Ele tá vindo aí de novo. Ele vai vir de novo aí ó. a carta segunda mas descruzou de também não cruzou então, não. ele achou a carta carta, ele eu vou pegar as cartas de novo vou passar vou mudar as cartas de novo vou esperar ele para lá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 não cruza não cruza e também não cruza entendeu agora se eu for lá em cima do coringa ela cruza rapidinho entendeu já fez a demonstração então agora eu vou eu vou fazer uma embaralhada de novo aqui de novo nessas cartas vou montuar elas vou embaralhar de novo. Vou embaralhar, elas de novo vou embaralhar ela de novo vou embaralhar ela de novo vou embaralhar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 Ele está vindo vario, você cruza somente no Coringa. Se não for coringa você não cruza. Raramente cruzou ela cruzou. Capiar meu, hein? Cruzou na primeira. Já cruzou na primeira lá de novo. Continua reto. Também não cruzou. Entendeu? Aí já cruzou lá. Eu vou voltar para lá de novo. Vou pular de lá, fazer, demonstração fazer outra demonstração que dá onde que ele tá. Olha, Veja bem, ó Vário você cruza somente No coringa Se não for coringa, você não cruza Ah lá não, a Primeira carta, não cruzou a Segunda não cruzou a Terceira não cruzou Quarta, cruzou Aham uhum. É o coringa, achou Localizou Vou pegar o baralho de novo Conte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 a é. coringa está lá embaixo ela cruzou eu vou andar para frente as vai descruzar descruzou vou na outra carta ela vai continuar do mesmo jeito uhum. entendeu então uhum. é, é uma coisa é muito simples aqui agora eu vou pegar as cartas de novo vou embaralhar estou pegando aqui vou embaralhar mostrar um pouco da paisagem para vocês aí vou embaralhar as cartas estou embaralhando as cartas vou...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 de novo ele vai vir de novo aí para mostrar para vocês como que as como que está sendo a radiestesia entendeu você cruza somente com o coringa se não for coringa você não cruza primeiro a carta nem mexeu